Vamos lá, doutores, então, caminhar para a nossa revisão final, porque o Domingão está chegando e você tem que fazer uma excelente prova. Não tem plano B, é plano A, é aprovação agora. Vamos lá, vamos então caminhar. Já vimos, então, o 337, vimos, então, as preliminares e agora que eu vi preliminar, vou passar para as prejudiciais. Pensei nas prejudiciais, vou lembrar de quê? Do artigo 11 da CLT, que é o artigo da prescrição. Não só tem o 11 não, tem o 7 e 29 da Constituição Federal também, mas a gente rapidamente entra no, no artigo 11. O que, que eu já tenho? Quais são as informações que eu já tenho que eu preciso colocar lá no meu rascunho? Eu já sei que a contratação, que a admissão da Estela aconteceu em 25 de outubro, de 2012. E que a dispensa da Estela, o término do contrato, acontece em 29 de 12 de 2017. Lembrando que, de 29 de 12 de 2017, Estela tem o um prazo de dois anos, é a prescrição bienal, para ajuizar a reclamação trabalhista. Então, essa reclamação trabalhista ela tem um prazo de dois anos. Vamos ver se tem prescrição bienal? Quando foi o ajuizamento da reclamação trabalhista? Aconteceu em 27 de fevereiro de 2018. Ela foi rápida, dois meses depois, ela já ajuizou a sua reclamação trabalhista. Reclamação essa, que poderia ser ajuizada até. Como é que eu sei isso, Renzetti? Repito o dia, repito o mês, e vou acrescentar dois anos. 29 do 12 de 2019 Seria a data fatal Para ajuizar a reclamação trabalhista O que fez Estela Ajuizou rapidamente Ajuizou em 27 de fevereiro de 2018 Então, tem prescrição bienal? Não Não temos prescrição bienal Para arguir Aqui, não, não tem Não tem, não E a quinquenal? A quinquenal, como é que eu faço? Eu vou olhar Qual é a regra? Bienal Contados do término, contados da extinção do contrato de trabalho, vou para frente. Tenho prazo de dois anos para ajuizar a reclamação trabalhista. Feito. Uma vez ajuizada, eu posso reclamar os últimos cinco anos do contrato. É a prescrição quinquenal. Então, veja. Bienal, tem? Não, não tem bienal. Na quinquenal, a estela que teria até o dia... Vou puxar a setinha. Teria até... Até o dia, não. Teria se, se ajuizou em 27 de 2. Aí eu repito o dia... Repito o mês e volto cinco anos. Então, até 2013, para reclamar, ora, Renzete, isso quer dizer que os pedidos formulados antes de 27 do de 2013 estão fulminados pela prescrição quinquenal ou, para quem prefere, parcial. Estão fulminados pela prescrição quinquenal ou parcial. Isso está lá também no artigo 7º, repetindo, inciso 29 da Constituição Federal e o artigo 11 da CLT. O índice remissivo iria, iria remeter você para esses dois dispositivos, mas também iria te remeter para a súmula 308 do TST, lá no item 1. Vamos dar uma olhadinha então nesses artigos? Agora, vamos lá para fixar bastante. Nada para decorar, só para localizar. O 7º 29 da Constituição diz lá, ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional, cadê meu amarelinho, está aqui, de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Aí está a prescrição bienal, que não tem na prova, e a quinquenal. O quinquenal sempre vai ter, né a gente vai sempre colocar largo e os últimos 5 anos. Muito bem, e o artigo 11 da CLT fala que a pretensão contra créditos resultantes da relação de trabalho, agora pretensão, a reforma trabalhista resolveu esse dilema feio que tinha na legislação, né? Prescreve em 5 anos, tá? Aqui é quinquenal, para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, quinquenal, bienal. E aí, a súmula 308 TST no item 1, diz que respeitado o no subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne as pretensões imediatamente anteriores a cinco anos, e o detalhe vem agora, contados da data do ajuizamento da reclamação e não da extinção. Então, para a prescrição quinquenal, que você tem que olhar? Não é quando acabou o contrato de trabalho, vai ver quando acabou o contrato de trabalho para pensar na pressão bienal, contados do término, contados da extinção, você vai para frente, você tem um prazo de dois anos para ajuizar a reclamação trabalhista, uma vez ajuizada a RT, você reclama os últimos cinco anos, bienal, quinquenal, bienal frente, quinquenal para trás, é isso, mas sempre da data do ajustamento da ação, como diz a súmula 308 TST, no item 1, para terminar aí, e não as anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato. Ok? Tranquilo? Suave isso daqui? Acho que sim, né? Está bem suave, não tem nada aí para a gente surtar. Então, vamos voltar lá no nosso esquema, deixa eu voltar aqui, eu já vou esquematizar o sétimo ponto. Vimos, vimos o... É, o sétimo ponto, vamos lá, esquematizar o sétimo ponto aqui, que é Sétimo ponto no meu rascunho, que é a prejudicial. Prejudicial. Prejudicial de prescrição parcial. Prejudicial de prescrição parcial, barra. Quem prefere, não tem nenhum problema. Quinquenal. Parcial, barra, quinquenal. Aí, ó, artigos. 11 da CLT cuidado, ou tanto faz, qualquer um fundamento vai pontuar, ou artigo 7º inciso 29 da constituição federal ou, tudo pontuava Renzete, tudo súmula 308 item 1 do TST do TST tá aí, nessa hipótese cuidado aqui muito cuidado agora, dá uma respirada Se é prejudicial de prescrição Você tem que pedir a extinção Com ou sem? Com ou sem? Com ou sem? Você já gravou, está no teu piloto automático Se é prescrição É extinção com resolução de mérito Com resolução de mérito Então aqui é a extinção Vamos lá, vou colocar extinção Isso está tudo No meu, no meu rascunho, me ajuda muito Na hora da prova Com resolução de mérito Extinção com resolução de mérito Tranquilo? Suave? Não é difícil, nada difícil Pronto, agora nós vamos passar a encarar as defesas de mérito E aí quando eu falo encarar as defesas de mérito, eu vou encarar ponto a ponto temos que lembrar que na contestação, temos que fazer a impugnação específica. Começa a resgatar a aula teórica da primeira fase, a aula de revisão teórica da segunda fase, sobre contestação. Está recordando? Então, pois é. Então, a gente vai fazer a impugnação específica, pedido por pedido, porque senão vira confesso, né? Então, tem que impugnar pedido por pedido e se valer também, é claro, do princípio da exclusividade. Este é o momento para que seja feito essa... Esse ataque de tese por tese. Agora, atenção, hein? Mesmo que a gente tenha aqui, como foi o caso da prova, da proposta, uma questão de incompetência absoluta, mesmo que a gente tenha uma prescrição, mesmo que você estivesse. <coughs> mesmo que você pudesse falar em derrubar. <coughs> Perdão, todo o processo, não só uma tese, você vai falar. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de vossa excelência, passo a arguir as teses de mérito. Beleza? tá? Ah, eu tenho a pressão total, Renzetti. a bienal. Ah, eu tenho incompetência absoluta do seu trabalho por causa do crime, não importa. Mesmo nessas situações, você pede de forma subsidiária que vossa excelência examine que você vai arguir as teses de mérito. Claro, você não vai dar esse mole. Bom, primeira tese de mérito que você vai arguir, eu vou voltar, deixa eu voltar aqui, na proposta da prova, porque vai me ajudar muito. Proposta da prova diz lá, a Estela requer o adicional de penosidade, aqui já foi, ó, vou dar um xzinho porque já foi, o adicional de penosidade na razão de 30% sobre o salário base, porque no exercício de atividade era constantemente furada pelos espinhos das flores que manipulava. Então, a nossa oitava, oitavo ponto aqui do nosso rascunho, vou colocar lá, seria a oitava tese, e vou colocar aqui bem grande para você, para a gente discutir. Oitavo, o que, que ela quer? Adicional de penosidade. Adicional de penosidade. E aí, como é que eu faço? Não sei onde está a adicional de penosidade, vou no meu amigo, meu melhor amigo, índice remissivo, vou lá em adicional de penosidade. Você vai ser direcionado para o artigo 7º, inciso 23 da Constituição. Deixa eu colocar aqui o fundamento, depois você confere lá. Você será direcionado para o artigo 7º, inciso 23 do texto constitucional. Lá, lá que vai te direcionar, vai, vai sempre para lá. Então, já faz aqui, ó uma leitura comigo, ó, opa, não é isso que eu quero, eu quero, opa, ó, passando tudo para você rapidinho, vai de cabeça, né, não vai não, olha lá, o sétimo 23, adicional de remuneração para atividades penosas, achei, insalubres e perigosas, opa, olha que finalzinho interessante, na forma da lei, na forma da lei, você estudou com o um professor, Direito do Trabalho, você estudou na sua revisão teórica de segunda fase, você estudou na primeira fase o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade previstos na CLT, está lá. Agora, em algum momento, alguém conversou com você sobre adicional de penosidade? Você lembrou isso. Alguém falou com você sobre adicional de, de penosidade? Não falou. Não falou por quê? Porque o adicional de penosidade não foi regulamentado. Você só encontra, você só acha para efeito de prova e na própria CLT, o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. Você não vai achar penosidade. A penosidade não, não foi regulamentada, porque diz lá, na forma da lei. Que lei? Que lei? Vai, vai, vai. Desafio. Procura, procura lei. Vai no intermissivo. Lei da penosidade. Lei. Não vai achar. Não vai achar. Não tem lei. Se não tem lei, eu não posso cobrar o adicional de penosidade. Estela não pode suscitar esse adicional. Confesso, quando não tem essas leis, acaba sendo a tese mais difícil. Eu vou depois mostrar o espelho da prova, da correção, é claro, completo. Mas olha que só para adiantar o que trouxe o espelho da FGV. A autora conforme o artigo 8181 da CLT ou 373, não aqui, perdão, sustentar que o adicional de penosidade não foi regulamentado, estando previsto apenas no artigo 7º, inciso 23 da Constituição, tem só a previsão, mas não tem a regulamentação. É isso que vocês precisam então argumentar. É isso que vai ser o grande o grande diferencial nessa prova, nessa tese, claro. Então tem que colocar lá como. Deixa eu voltar Deixa eu voltar lá. Cadê? A minha tese está aqui. Então, adicional de penosidade, você vai sustentar que não cabe, incabível, incabível, incabível por ausência de norma. Incabível por ausência de norma, não pode ser cobrado. Não pode? Não, não pode ser cobrado. Ok? Ok. E a gente vai para a nossa nona tese. Qual seria a nona tese? Para eu saber a nona tese, eu vou rapidamente... Ai, professor, dá uma dor de cabeça, ver isso aí. Fecha o olhinho rapidinho. Aqui, ó, já foi... Vou que eu já matei a tese, minha próxima o pagamento de horas extras com adição de 50% explicando que cumpria a extensa jornada de segunda a sexta, 10 às 20 com intervalo de 2 horas para refeição, é um intervalo intra-jornada artigo 7.1 da CLT e aos sábados, 16 às 20 sem intervalos e aí, o que eu tenho que fazer aqui? Bom eu preciso, tranquilamente eu estou passando aqui, esquematizar essa jornada da Estela porque se ela quer horas extras, eu vou ter que verificar isso. Então, qual é o pedido que a gente tem aqui? Horas extras. Esse pedido existe aí. Então, vamos esquematizar. Eu tenho que ela trabalhava das 10 às 20 horas, não é isso? 10 às 20 horas de segunda à sexta-feira. Renzete, como que na prova eu calculo isso? Estou na prova, é chegada a hora. Como é que eu calculo isso? ó. Oh, não tem jeito, vai no dedo, 10 às 20, então 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 horas, vamos lá, vamos voltar no nosso esquema, então, de segunda a sexta, 10 horas, acontece que a Estela, e eu tenho essa informação, tinha um intervalo para repouso e alimentação, um intervalo intrajornada de 2 horas, e de acordo com o artigo, 71, Olha lá, parágrafo 2º da CLT, o intervalo intra-jornada para repouso e alimentação é suspensão do contrato de trabalho. Ele não será computado como jornada, logo, 10 menos 2, 8. Então, de segunda a sexta, 8 horas de trabalho. Acabou. Certíssima aqui a jornada de segunda a sexta, 8 horas. E no sábado, vou colocar aqui em especial em separado, no sábado, Estela elaborava das 16 às 20 horas, sábado 16 às 20 horas, 16 às 20 não sei contar, sabe sim pega a mão, 16, 17 18, 19, 20, opa laborava então os sábados 4 horas, jornada de 4 horas, Renzete sábado não tinha intervalo entre a jornada por quê? porque eu te pergunto vou devolver a pergunta pra você Todo empregado tem direito a intervalo intra-jornada? Todo empregado não. Quem trabalha até 4 horas diárias não fará jus ao intervalo intra-jornada. Só quem trabalha mais de 4 até 6 horas, no mínimo 15 minutos. Quem trabalha mais de 6 horas, no mínimo 1 hora, podendo chegar a 2 horas, que é o caso da Estela. Então, se sábado é 16 às 20, 4 horas, sábado não há intervalo intra-jornada. Notem, observem, que o módulo semanal da jornada foi observado. 8 horas diárias e 44 horas semanais. Perfeito, porque esses 10 aqui, como nós falamos, vira 8. Então, certíssimo. Então, segunda a sexta, sábado, 4 horas. Ela trabalhava, então, 44 horas certinho. Opa, faltou semanais aqui. O módulo está correto. Então, como vai ficar aí? Horas extras, se você quiser o dispositivo, você seria remetido aí para o artigo 58 da nossa CLT. Logo, como advogado da reclamada, nós falaríamos o quê? Que a reclamante não tem direito, não, não tem direito às horas extras. O horário não extrapolou o que foi convencionado no artigo 7º, seria direcionado a ele também, inciso 13 do texto da Constituição Federal. Tá bom? E aí, claro, vale a leitura desses artigos. Vamos voltar aqui. Olha aqui, artigo 58. A duração normal de trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias. Aqui está. Desde que não seja fixado expressamente outro limite. Show. Sétimo 13 da Constituição. Duração normal de trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. 8 diárias e 44 semanais. Facultada a compensação de horários, não foi nenhum caso aqui. E redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Eu falei com você do 7.1, do intervalo intra-jornada, apenas como um plus. A banca aqui nem entrou nesse mérito. Tá bom? Tranquilo? Então, visto isso... Vista as horas extras Deixa eu voltar aqui A gente pode seguir para a nossa próxima tese Não pode? Pode Vamos lá, o que a gente faz? Estou na prova, estou organizando Estudando meu rascunho Eu já vou riscar as horas extras Opa, é menos uma tese Uma tese, avancei Próximo aqui Pagamento de multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, porque o valor das verbas exilitórias somente foi acreditado na sua conta 20 dias após a comunicação do aviso prévio concedido na forma indenizada, extrapolando o prazo legal. Ora, vamos voltar aqui para a gente já colocar o nosso rascunho esquematizado, porque essa tese não é difícil. Bom, é a nossa décima tese? Uh, oitava, nona... Não, agora é a décima, né? Nosso de... Nossa décima tese, vamos colocar assim. O que eu vou falar agora? Vou falar da multa do artigo 477 da CLT, que a Estela pediu. Por quê? Cuidado, quando a gente fala no artigo 477, a multa está no parágrafo oitavo, a gente tem que lembrar que qual é o prazo para pagar as verbas. Hoje, com a reforma trabalhista, não importa mais se o aviso prévio foi trabalhado, se o aviso prévio foi indenizado. O prazo vai ser de 10 dias. Só que é um prazo, esquematize, de 10 dias, vamos treinar aqui a revisão, de 10 dias, contados do término. 10 dias, contados do término e não da comunicação. Contados do término do contrato de trabalho e não da comunicação. O contrato só vai acabar após a projeção do aviso prévio. Você tem que lembrar disso. O contrato só acaba... Depois você pega o 477, parágrafo 6o da CLT e veja lá. Que é contar do término do prazo do aviso. Perdão. Contar do término do prazo do contrato. Contar do término do contrato, não da comunicação. E o contrato só vai acabar com a projeção do aviso. Ok? Então, ó, se o pagamento... Vamos voltar lá. Se a, a banca me fala que o pagamento foi feito em 20 dias da comunicação, ele é tempestivo, ele está dentro do prazo. Então, o fundamento aqui seria o artigo 477, deixa eu puxar aqui, ó, parágrafo 6 da SLT, seria o fundamento pelo incab... que é incabível. Se foi feito em 20 dias da comunicação, ele é tempestivo, foi feito dentro do prazo. Imagina que o aviso prévio seja de 30 dias. Então teria o prazo de 10 dias após o término do contrato e a projeção do aviso vem para o contrato então não há que se falar aqui em multa, claro que não beleza? vamos para a próxima tese, a próxima tese ela é bem confusa, vamos lá, temos uma tese aqui bem confusa, que no dia de prova poderia dar uma sensação de desespero para você, deixa eu só riscar aqui, já risquei aqui o pagamento da multa, aqui nessa próxima tese é interessante, porque olha aqui essa tese é confusa porque ela não está requerendo nada. Eu tenho a notícia que ela afirmou, afirmou, ela afirmou ainda que era obrigada a aderir ao desconto para o plano de saúde, tendo assinado na admissão contra a sua vontade um documento autorizando a subtração mensal. É confuso, ela afirmou que era obrigada ao desconto do plano de saúde e não requereu nada, só afirmou que era obrigada. Ela requereu o que aqui? A devolução do, do, do que descontou do plano? Não, ela só afirma, não requereu. Logo, se ela só afirmou Não requereu, isso é um problema de processo Renzete, não me faça surtar Homem de Deus Isso é um problema de processo Você está trazendo uma preliminar no meio da minha tese Desespero total, tem que voltar lá Eu não tenho mais linha, calma Calma, muita calma nessa hora Aqui é proposital Por isso eu escolhi essa contestação Para treinar com você nesse último treino nosso aqui Não foi à toa porque isso pode acontecer no domingo. Claro, se a minha aposta é na contestação, pode ser que eu acerte, pode ser que eu erre, mas eu vou embora. Então, veja: preliminar da Inep a petição inicial, sim, eu não fiz antes, foi uma proposital, eu repito para você. Eu preciso simular que estamos no ento da sua prova. Então, 99% isso aqui é índice oficial dos examinandos, é, deram conta nesse segundo momento que estava diante de uma preliminar e tinha que ser resolvido então eu posso resolver a preliminar mesmo no meio da prova? O professor, pode vai pontuar, confia em mim então mesmo no meio da prova, você pode fazer a preliminar, é mérito você pode fazer essa preliminar, não tem nenhum problema alguns fizeram como preliminar outros como mérito, e a banca pontua como? ou como preliminar ou como mérito, então faça os dois faça os dois, você está treinando eu na sua opinião, se estivesse lá eu ia fazer preliminar e fazia o mérito, fazia os dois então, ela aqui na verdade a ela... Já que ela afirmou, a Estela, né? Estela, ela precisa é, provar aqui o vício de consentimento. O ônus da prova é dela, de acordo com o artigo 330, inciso 1, parágrafo 1 do Código de Processo Civil. tá? Então, vamos esquematizar. Deixa eu só já avançar aqui. Interessante, hein? Não sei se você, no dia da prova, se chamou a sua atenção essa questão. Deixa eu esquematizar aqui. para que eu passei demais a minha... Minha folhinha de esquema. Estou chegando, estou chegando, está aqui. Ó. Vambora. Vamos esquematizar então isso aqui. Então, 11: que eu preciso falar? Plano de saúde. Plano de saúde. Em relação ao plano de saúde, eu vou requerer a preliminar de inépcia. Preliminar. de inépcia. Preliminar de inépcia. Preliminar de inépcia artigo 330, inciso 1 parágrafo 1º do Código de Processo Civil tá? Mas pelo princípio da eventualidade, vou arguindo também no mérito eu arguiria na preliminar se fosse você, e a, questão, e a pró pontuou um ou outro, ou pelo princípio da eventualidade arguindo no mérito, sobre o nos da prova, que seria aqui da reclamante e aí você seria remetido à súmula 342, caramba, peraí, dois está aqui, do TST, já vou te mostrar, pela OJ 160 da seção de sídios Individuais 1, também do TST, e também pelo artigo 818 da CLT, alterado pela reforma trabalhista. Vamos ver esses artigos? Vamos lá, olha aqui, ó, súmula, vem minha filha, está aqui, ó, Súmula 342 do TST, acompanha comigo. Descontos salariais efetuados pelo empregador com autorização prévia e por escrito empregado para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico hospitalar de seguro, previdência privada ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativa, associativa e de seus trabalhadores, em seu benefício de seus dependentes, não afrontam o disposto no artigo 462, chegaremos lá. salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou outro defeito que vicia o ato jurídico. Tá, quem tem que demonstrar, provar essa coação ou outro ato que... ou outro vício de vontade? Ela, reclamante, a Estela. Então, ela tem ônus de provar. Aí vem ProJ 160. É inválida a presunção, presunção inválida de vício de consentimento resultante do fato de ter o um empregado anuído expressamente com descontos salariais na oportunidade da admissão. É de se exigir a demonstração concreta do vício de vontade. E quem vai ter ônus de comprovar esse vício de vontade aqui? A Estela, a autora. Sem dúvida. E aí, o 818. Da, da série T, diz que o ônus da prova incumbe ao reclamante quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do pleito direito autoral. Então, aqui, o ônus da prova em relação a essa situação era da Estela. Até porque, diz aqui no final, no le... sempre atentando com a proposta, tá? que tem um documento que ela assinou e tal, então ela tem que provar o vício. Então, em relação às teses do plano de saúde, foi para a conta. E agora a gente chega na proposta, numa situação bem interessante. Vamos voltar lá. É sempre na proposta da própria, a gente ir riscando, eliminando, para a gente se encontrar que nessa revisão eu estou fazendo, na verdade, uma simulação do dia com você. Você está percebendo isso. Então, esse afirmou aqui em relação ao plano de saúde, posso riscar. Aqui foi para a conta. Vamos para a próxima aqui. Olha que interessante que fica agora. A sociedade empresária informou que assim que foi cientificada do aviso prévio, Estela teve uma reação violenta, gritando, dizendo, dizendo se injustiçada com o estúdio do empregador a situação chegou a tal ponto que a segurança terceirizada precisou ser chamada para conter a trabalhadora e acompanha ela até a porta de saída, contudo quando deixava a portão principal Estela começou a correr, pegou uma pedra no chão e arremessou violentamente contra o prédio da empresa vindo a quebrar uma das vidraças a empresa informa que gastou 300 reais na recolocação do vidro atingido para Bom, eu vou até parar por aqui, torna-se é, bem interessante a proposta que vem falando aqui, que gritou que gerou prejuízo, então eu não tenho essa informação errada não é errada na verdade, perdão eu não tenho essa informação desnecessária na minha peça processual ela está aí por bons motivos ela não é uma informação desnecessária só pegar nossa telinha aqui já eu vou fazer a próxima tese aqui mesmo, viu? aqui ó vou fazer aqui, pra... pode espaço, não tem problema não então, depois começa a proposta de falar gritou, quebrou o vidro, deu um prejuízo no valor do empregador de 300 reais essa história vem aqui para quê? Essa história é para que você saiba que terá um pedido de reconvenção. Pensou em reconvenção? O índice remissivo vai te logar lá para o 343 do CPC. Vai ter um contra-ataque. Renzete, a reconvenção será feita na prova da OAB? Como? Em uma peça separada? Tem que ter duas peças? Não. A FGV não vai cobrar duas peças processuais. Você vai fazer a reconvenção como tem que ser. Dentro da própria contestação, tá? Então, vamos esquematizar, então, aqui a reconvenção. É o item 12, salvo engano. Então, reconvenção... Reconvenção... Postulando o valor de 300 reais do vidro quebrado. Então, reconvenção, qual vai ser o fundamento? Artigo 343 do Código de Processo Civil, mais, vamos passar ele depois... O artigo 462, parágrafo 1º da CLT, vai te remeter a isso tudo. Mas os artigos, também é possível, tá? Máximos da reparação civil. Ah, eu posso me ver dos artigos de reparação civil? Pode sim, a banca pontua. Artigos 186, 927 e parágrafo único do CC, do Código Civil. Pode usar também, sem nenhum problema. Vamos dar uma olhadinha aqui na, na legislação? Vamos lá. Então, o artigo 343 da CPC diz lá, ó, que é o da reconvenção, que fundamenta. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com fundamento de defesa. Beleza. E o 462 para primeiro da CLT diz, em caso de dano causado pelo empregado, desconto será lícito desde que essa possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo aqui a estela agiu de forma dolosa ela saiu, foi posta para fora pegou a pedra e arremessou para causar um prejuízo no empregador então quebrou a vidraça, ela teve a intenção foi, foi intencional então desconto lícito, direto, imediato ela agiu de forma dolosa nem se discute isso tá? muito bem aí toma cuidado com o detalhe vou perguntar para vocês aqui só mesmo a nível de curiosidade pensando na prova de domingo por que aqui é uma reconvenção e não uma compensação? Pare e pensa, o que é compensação? Quando empregado e empregador são credores e devedores ao mesmo tempo. Isso é compensação. Faz uma compensação quando empregado e empregador são credores e devedores ao mesmo tempo. O reclamado, aqui na proposta da prova, ele está reconhecendo que deve alguma coisa à estela? Não. Se não, então não há que se falar em compensação. Tá? Não é compensação. Se não tem nenhum indício, nenhuma informação, eu não posso inventar que o reclamado deve alguma coisa à Estela, está sendo dito isso, então, não é compensação e sim a nossa reconvenção. tá bom Muito bem, não há elementos aqui para se falar em justiça gratuita, não há. E aqui eu vou falar para um detalhe, então, eu até vou colocar para você aqui, não tem nenhuma historinha de que fulaninho não tinha condições, não tem esse tipo de choro. Então a banca aqui não pontuaria para isso Então deixa eu colocar Vamos voltar lá só para esquematizar Tudo ficar bem certinho Vou colocar como um asterisco mesmo Cadê? Vou colocar como um asterisco aqui Que não há elementos, não Justiça gratuita tá? Agora como a ação foi ajuizada Após reforma trabalhista Nós vamos pedir honorários Advocatícios honorários advocatícios vai pedir sim, vai pedir honorários advocatícios, com fulcro, o índice vai te remeter ao artigo 791-A da CLT e também o parágrafo 5º, honorários para reconvenção. Faremos dois pedidos de honorários, um relativo à contestação e o outro relativo à reconvenção, um da contestação e outro da reconvenção. Cadê o artigo 7 Aqui para me achar, vamos lá. Artigo 791A da CLT diz lá: ao advogado, ainda que atua em causa própria, são devidos honorários de sucumbência fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor resultado da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. São devidos honorários de sucumbência também, aí como nós falamos na reconvenção. Ok? Tranquilo? Muito bom. Bom, muito bem, o que aprendemos então sobre a reconvenção, checklist, que a reconvenção ela é uma mini, é uma NAM petição inicial, é isso, então uma mini petição inicial que fica dentro da contestação, logo, além do pedido de honorários, ela terá o valor da causa, qual será o valor da causa aqui? O valor do prejuízo, o valor dos 300 reais, após... Feito essas identificações todas, você identificar as teses, que você, o que você vai pedir na sua contestação. Eu identifiquei as teses, rascunhei como você me ensinou, o que eu vou pedir? Eu vou trazer para cada tese o fato, o fundamento e o pedido. O que, que é o fato? O fato é a cópia da proposta. Você só reformula. O fato está lá na proposta. Você conta o fato. Abre tese por tese, pedido por pedido e conta o fato. Foi lá. Sempre numa contestação, a dica bola de ouro, você use palavras que contrariem. Então, contudo, entretanto, porém, isso é bom que você coloque na sua contestação. São palavras-chave. Depois, do fato, você abre o fundamento. E no final você pede. Então, peço o quê? Improcedência para os pedidos de mérito. Para todos os pedidos de mérito, vou pedir o quê? A improcedência. E também a extinção sem resolução de mérito para as preliminares. E com resolução de mérito. Para a prejudicial. E na reconvenção? Na reconvenção eu vou pedir o que? Isso é um contra-ataque, uma mini petição inicial. Na reconvenção eu vou pedir a procedência. Para a reconvenção eu peço a procedência. E aí eu faço o fechamento. Deverá ser confeccionada uma resposta. De forma unificada na contestação. aí é, Dirigida sempre ao 50 juízo da vara. A 50 vara ao trabalho de João Pessoa. Como nós falamos, tá bom? então, na contenção, deverão ser abordados, é... eu, eu trouxe aqui o um espelho, aqui pra você só pra gente mesmo matar, o espelho da banca, eu trouxe? Não, não trouxe mas você tem acesso a esse espelho aí na própria folha da FGV mas vai bater com tudo que a gente falou aqui, tá? então, se tem mais de um fundamento, pode colocar um ou outro que não tem nenhum problema pontua, bom, esse foi o objetivo foi o objetivo fazer essa revisão com vocês, um checklist aqui, eu trouxe logo uma, uma peça cobrada em um exame, então... 25 o e a gente conseguiu bater na contestação até porque, repito, essa é minha aposta particular. Estou me comprometendo aqui, pode ser que eu erre, pode ser que eu acerte, não importa, tá? Não vou ficar comemorando isso, não. Só quero mesmo revisar com você esse foi o objetivo. Vou deixar para vocês, então, aqui, mais uma vez, o um presentinho, lá exclusivo no meu site, rogeriorenzete.com.br, só lá que você vai achar, esse e-book com as súmulas, OJs, informativos informativos do TST, atualizados em rogerorenzete.com.br deixo mais uma vez te espero lá nas minhas redes sociais posta que está comigo nessa revisão quero ver, me marca no meu instagram o arroba prof.renzete participe da lista do RR ddd11 97771 1717, muito fácil pede ser adicionado, fala que você é meu aluno do aplicativo AB de bolso e vai no meu site também rogerorenzete.com.br não tem como você falar que você não me achou isso não tem como, tá? Tá aí. Te desejo, do fundo do coração, uma excelente prova. Que tudo dê certo, tudo seja clareado na sua mente, na sua cabeça, no próximo domingo, porque você é um vencedor, é uma vencedora, porque você está vencendo uma etapa sensacional na sua vida profissional. Pensa sem -se positivo, repete, quer uma dica minha da reta final? Vai lá para o espelho agora, acabando essa revisão e fala, eu vou ser um advogado, eu vou ser uma advogada. Pensamento é força, escreve, escreve num post-it, numa folha agora, eu vou passar no exame de ordem, eu vou ser um advogado, eu vou ser uma advogada. Pensa nisso, não tem plano B, é plano A, é plano único, é plano de sucesso você é um vencedor, você é uma vencedora, é um guerreiro, é uma guerreira que enfrentou todas as aulas, fez o cronograma, fez as peças, fez as questões e vai conseguir, vai conseguir, falta muito pouco para isso. E a gente está aqui na torcida muito positiva para você contar no próximo domingo que você passou e que a sua carteirinha vai chegar. Bons estudos, sempre avante, e domingo a gente possa falar com a boca cheia, trabalho não dá trabalho. Tchau!